E aí Guerreiros, Guerreiro é Soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês E hoje, vamos estar tá falando do Conexão Z8 Soldado, cadê o Conexão z Gente, o que, o que é de mensagem que o pessoal perguntou, chamou, chamou no Instagram, chamou no Facebook Chamou no canal também, nos comentários dos outros vídeos Perguntando, cadê o Conexão, Conexão faliu, não vai ter mais vídeo Conexão, etc Então... Vou fazer esse vídeo aqui explicativo para vocês, é, falando sobre algumas coisas que vem acontecendo no jogo e a possível causa, né? E uma resposta concreta aqui que eu tirei, que eu fui, fui averiguar né, diretamente com GMs e eu tenho algumas informações para passar para vocês. Então, se você foi um desses que perguntou para mim, se você é novo e quer saber o futuro do Crossfire e também quer saber das coisas que acontecem, se inscreva aqui, deixe seu like para ajudar o boneco. Tá, então vamos lá. Primeiramente... Não vai ter conexão no mês de janeiro, não vai ter, tá bom? E vamos, antes de continuar, vamos refletir um pouquinho. Vocês sabem que de um tempo para cá, gente, o, o, o Crossfire, né? O Crossfire tem caído cada vez mais, tem baixado cada vez mais. O Crossfire, o que já foi um dia, né? Hoje não chega nem aos pés, aqueles servidores ali do Agulhas até a metade ali foi foi cheio hoje em dia male male male male o agulhas fica cheio né eu acho que só agulhas que enche ali um pouquinho é, o resto dos demais servidores tudo vazio então a decadência do crossfire é óbvio é nítido só não enxerga quem não quer mas é, o crossfire vem perdendo muito jogador muito mais muito. só tá aí só tá aqui quem gosta só tá aqui jogando ainda quem quem é colecionador quem gastou muito, investiu na conta, e alguns né, que não tem um PC muito bom para rodar outros jogos e ainda insiste no crossfire, não é mesmo? Mas, e pelos erros de sempre, é, lag, é, desconect, é, hacks, né, que é um dos principais problemas aí do jogo. Então, de, tem perdido, tem caído e perdido bastante jogadores com, com o tempo, cada vez mais, cada mês perdendo jogadores e também pela concorrência, né? Porque a gente sabe que esses últimos anos que se passaram aí teve grande abrangência aí do do Battle Royale, né, da do modo sobrevivência que cresceu outros gêneros, né? de estilo de jogos de FPS. Então, felizmente ter perdido bastante jogadores também para para essa para essa nova massa, para esse novo estilo, né, de jogo. Então, é, é triste, é bem triste. E isso Reflete, né? Reflete das coisas, porque se você parar pra analisar, o Crossfire L, né? O Conexão Z8, o canal do Crossfire Brasil, ele é um dos únicos que fazem conteúdo, que tem esse. esse, esse como é que fala? Esse a mais. Se você for puxar aí, o Crossfire NA, é, Crossfire Espanhol, Crossfire. não sei o chinês, que não. Mas eu acho que o chinês deve ter. Os, os Crossfires aqui mais próximos, eles não têm esse tipo de.. de de conteúdo, esse tipo de, de atrativa, esse tipo de, de mostrar né, para a comunidade o que vai vir, né, aquele gostinho, né, aquele, aquela pré-venda, né, pré, né, aquela pré-visualização pré do que vai vir no conteúdo do, do mês seguinte, etc. Então, o Crossfire foi um dos pioneiros, né, foi um dos que, que teve bastante êxito e que a, a galera gosta muito. Né? A gente faz React, tanto aqui como outros canais também do YouTube fazem React. Então, o, o Crossfire BR, né? O Crossfire L foi um dos únicos. Então, e isso, né? Isso, eu creio eu, que gera custo. Como o Crossfire tá cada vez mais caindo, caindo, caindo, perdendo jogadores, né? A renda também vai caindo, caindo. E qual que é da empresa? Qualquer empresa vai cortando vai, vai, vai o custo, vai, vai cortando o gasto. E o Conexão possa ser que deve entrar nessa lista de custo, porque eu creio que não seja barato. Eu creio que para você fazer, né, a, a, os GMs gravam, né, tem, tem o salário do GM e é uma empresa, creio eu, que seja uma empresa que edita, né, o conexão porque, né, é uma coisa bem feita, é uma coisa legal, é uma coisa bonita se vê, é uma coisa, né. Não do conteúdo assim, mas é, como... Se eu não me engano, o vídeo... o vídeo. O, o, o, o, o, o Silvio postou um vídeo também falando sobre isso. Então só complementando algumas coisas que o Silvio, que o Silvio falou. Que eu, eu cheguei a ver o vídeo dele. E vai cortando, vai cortando. Isso gera custo, gera coisa. Então, esse mês de janeiro não teve conexão. A informação que eu tenho diretamente do GM é que... Fevereiro tem uma conexão VIP, Tá? e eu não sei, não tenho essa informação, né? Mas o que me leva a pensar com todos esses fatores que a cada, né? A cada mês que vai se passando, a cada corte, a cada diminuição de jogador, a cada, né? que não entra, vai cortando, cortando, assim foi caso as atualizações era tinha mês que tinha três conexões, é que tinha conexão VIP, tinha parte conexão 1, conexão 2, e de novembro para cá vem caindo, né? Agora é um conexão é, agora, mal e mal é um vídeo falando de alguma coisa, de evento é, diferenciado, essas coisas. Então, vai se cortando o custo. Né? Até próprio. Um, um exemplo disso, se vocês analisarem, antigamente tinha bem mais GMs. Você vê as fotos lá, tinha mais de 12 GMs. Hoje em dia tem a metade disso. Pelo menos o que eu, o que eu vejo aqui online, pelo grupo que a gente tem, é, é a metade ali. Tem bem menos, a metade do que era do expediente. Então, imagine. É, o que se leva, se você começar a analisar esses fatos, é que a, a empresa cada vez mais vai cortando o custo, vai cortando isso, vai cortando aquilo, vai baixando aqui, vai baixando aqui, até chegar uma hora que não terá, né? Desculpa. Infelizmente. Então, é uma coisa triste, é uma coisa que é bem, é bem chamativa, é bem legal, aquela que a gente sempre esperava, ficar na guarda para fazer um react, para saber da novidade, né? Antes de chegar a atualização, então... É, seria um dos, dos benefícios que, o, que a comunidade tem, que provavelmente, futuramente a gente possa perder. Né? Tudo isso é, é bem complicado, é, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa, na empresa em si, no Crossfire a BR em si, a gente também sabe que o Crossfire HD está aí, né, e que lá fora, no China, já tá na fase final, já tem até skins de armas, skin de personagem, já foi lançada até uma versão beta final, o pessoal tá jogando, se não me engano foi liberado, para eles estar tá jogando agora, para geral tá jogando lá, então é complicado, na qualquer momento possa sair o lançamento, possam ser que, o, que, o, que o, a, a Smiley Gate, pode ser que os donos do Crossfire estejam focados no, no Crossfire HD, querendo ou não, você gostando ou não, infelizmente cada vez mais esse crossfire aqui vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai vai ter corte, vai tendo corte, vai tendo isso, vai tendo aquilo, vai tendo aqui até chegar uma hora que não vai, né, vai ficar de lado ali, vai ter as caixinhas, vai vir as armas e acabou né? o exemplo disso é os outros crossfires, né? se não me engano crossfire espanhol, outros crossfire, até no crossfire NA já tem um servidor BR possa ser que futuramente esse, todos esses Crossfire se juntam, se unem e viram um, um crossfire global, né? É, várias, várias, vários outros países conectando um crossfire no servidor único, né? Infelizmente. Vai acontecer por devidos fatos, né? Gente? A gente se sabe, é, crossfire, se não me engano, vai fazer oito anos, então é muita coisa, tá acontecendo muita coisa. Infelizmente, a gente tem muitas perguntas, tem muitas... É, teorias, mas a gente, eu não tenho certeza de muita coisa. Então, muita informação é oculta, não é passado. Então, a gente não tem muitas informações do que vai acontecer, como é que vai ficar, mas né, para um bom entendedor, bom, se você olhar, é, analisar bem o crossfire, a, a tendência é isso, a gente. É cortando e uma hora não ter mais conexão. <coughs> Oxi, estou boneco até chegar a hora de não ter mais nada, tá? Então, é, não fiquem surpresos se, de, se a qualquer momento não tiver mais, porque é o que eu nem falei, gera custo, gera gasto, a renda do Crossfire não chega nem aos pés do que já foi um dia, né? um, um dos jogos gratuitos mais jogados e mais que mais lucraram aí, e hoje em dia... Aqui, né, eu falando aqui do Crossfire Brasil, tá bem para baixo, bem pequeno. Cada vez menos jogadores estão investindo, cada vez menos, né, tá tendo vontade, empolgação de jogar. E eu tenho jogado bem pouco, porque é, tá difícil, infelizmente. Tem outros jogos aí bem melhores, tem, tem bastante jogos aí, tem outros modos, tem outros, né... Que, que dá aquele, né, que, pô, legal dá vontade, dá aquela... Se sente alegre em jogar, o Crossfire é o Crossfire, né... É, trouxe bastante coisa pra mim, trouxe bastante alegria, trouxe bastante benefício Mas infelizmente parou no tempo, tá estagnado né? A gente tem esperança que o Crossfire HD possa mudar isso Ou também possa ser um fiasco também e acaba de vez e, e mate com o nome do Crossfire mas, Enquanto tudo isso não chega, enquanto não temos informações, é isso Tá, queria passar para vocês que tem, tinha muita gente perguntando mandando mensagem no Face mandando mensagem no, no, no Instagram mandando mensagem nos comentários dos vídeos então fiz esse vídeo aqui para falar para vocês sobre conexão que né, possa ser que futuramente possa acabar assim tá é um, é uma das hipóteses não dá é para descartar essa possibilidade tá bom rapaziada? então é isso é, se você gostou desse formato desse vídeo assim conversando, falando com vocês, passando a gameplay de fundo ou não, tá? Comentem aqui o que, que vocês acharam, o que, que vocês querem ver, outro tema que vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui também nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, eu fiquei todos com Deus, um grande abraço, e lembre-se, porque ser gamer é uma guerra, e tamo junto. Ah, e lembrando, né, fevereiro, se eu não me engano, é aniversário do Crossfire, possa ser também que estejam preparando uma grande surpresa pra nós, né? Ou não. Tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui, boneco!